Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos trabalhar com um exemplo que mostra o tempo através de uma reta numérica. Esse exemplo diz o seguinte: Olhe para a seguinte linha numérica. Nessa linha numérica nós temos, na verdade, instantes de tempo. Então você pode até chamá-la de linha do tempo. Estamos começando com uma hora bem aqui. Aí, vamos para 1h15, 1h30, 1h45 e depois 2 horas. O exemplo pergunta o seguinte, que hora é mostrada na linha numérica? Ou seja, nessa marcação que está bem aqui. Então, pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Fez? Bem, vamos fazer isso juntos agora. Bem, para encontrar a hora, eu acho que é bastante simples. Afinal, já passamos de uma hora, mas estamos antes das 2 horas. Então, sabemos que a hora vai ser 1, um, 1 hora e alguma coisa. Não vai ser duas e alguma coisa, porque não temos duas horas ainda. Agora, qual é o número de minutos depois de uma hora? Bem, temos uma dica aqui, vai ser algo entre 15 e 30. Então, o que seria? Bem, uma forma de saber é se você olhar em cada uma dessas marcas aqui de escala, afinal, parece que eles representam 1 um minuto. Sabendo disso, vamos apenas contar. Se a gente começar aqui em 1, um, vamos para 1 e 1, um, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sim, realmente, cada uma dessas marcações de escala corresponde a 1 um minuto. Então, só temos que descobrir quantas marcas de escala passamos de 1 e 15 até chegar à marcação que temos aqui. Então, vamos lá. Podemos ir de 15 a 16, depois 17, depois 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, passamos 25 minutos a partir de 1 da tarde. Então, temos 1 hora e 25 minutos. Outra maneira que você poderia pensar sobre isso é que cada uma dessas marcações médias representam 5 minutos. Vamos contar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente são 5 minutos. Então, vamos contar aqui. Temos 5, depois mais 5. 5 mais 5 é igual a 10, ou seja, vai passar 10 minutos depois de 1,15. Bem, 15 mais 10 é 25 novamente. Então, o tempo marcado aqui na linha numérica é 1 hora e 25 minutos. Eu espero que você tenha compreendido direitinho tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!